Então, vamos continuar assistindo o que o pessoal ainda tem dúvidas ou objeções para implementar o um programa de melhorias contínuas. Vamos assistir. É, outra, outra objeção que o pessoal fala é, ah, Bruno, eu não sei por onde começar. Bom, é, o que eu posso te dizer é o seguinte, é, eu vou te dar algumas dicas por onde você pode começar. E as dicas são bem simples. E no futuro eu vou começar a comentar com você por onde que você pode começar. Né? Então, isso também não é justificativa para não começar. Outro que muitas pessoas comentam é desconhecimento sobre o assunto. Bom, é justamente com essa série de vídeos que eu estou fazendo, que eu quero mostrar para vocês, que vai ficar mais simples para vocês poderem entender como é que você vai começar e qual vai ser a primeira ferramenta ou qual vai ser a técnica mais simples que você tem que começar a utilizar dentro do do seu negócio então é também isso não é bem uma justificativa com relação ao desconhecimento do assunto um outro problema dizem que o investimento é muito alto bom eu já não concordo com isso como eu já tinha comentado algumas técnicas e algumas ferramentas o investimento é basicamente zero Agora, você tem que lembrar o seguinte, você está fazendo e você vai começar um programa, você tem que pensar também em retornos, tem, as pessoas pensam em retorno a curto prazo, mas vocês tem que pensar também em retornos a, a médio e a longo prazo. Então, a gente está falando sobre sobrevivência do seu negócio. Qualquer investimento que você fizer, mesmo que seja de tempo, Entendeu? Você tem que avaliar isso, qual é o benefício que isso vai trazer para dentro do seu negócio. Tá? Então, em termos de investimento, pensa bem o que, que vale mais, né? É a sobrevivência do seu negócio... É, os teus funcionários continuarem indo na tua empresa e todo mundo satisfeito, atraindo mais clientes, você gerando mais negócios e mais oportunidades. Então pensa bem sobre um investimento muito alto. Nós temos mais vídeos para te ajudar, basta clicar aqui. Agora não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, clicando aqui. Até a próxima.